Pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus. Calma, muita calma nessa hora. Porque quando tá chegando no final, eu sempre me afobo. Eu sempre me lasco. Ainda apareceu um nojento, velho, do outro caboclo aqui. Não, não me, dá, não me dá sangramento, não, praga. Fala, galera. O vídeo de hoje vai ser seguindo as dicas dos inscritos aqui no Elden Ring. As dicas que vocês deixaram aqui nos comentários. Então, bora lá. Um Messias disse. Se eu quiser facilitar demais o meu jogo, eu tenho que pegar uma tal da cinza de guerra, chama da juba vermelha. Ele disse que essa cinza é top da galáxia e ela quebra até postura de boss. Nós vamos testar depois, hein, Messias? Vamos ver. Ela tá aqui, gente, nessa localização. Acabou de passar um negocinho aqui, um bichinho aqui, ó. Só, só mostrou as patinhas dele. Aí a gente tem que tentar matar na hora certa. Vamos, vamos ver. Vamos ver quanto tempo isso vai levar. Lá se vem. Lá se vem, lá se vem. Não. Meleca, não deu. Gente, é ligeiro que nem o Flash. Nossa, mas é rápido, galera. Gente, tem que ser ligeiro. Eu vou tentar dar um ataquezão top quando ela vir da próxima vez. Lá se vem, lá se vem, lá se vem. Consegui! <risos> si. yeah! Cida da Guerra, chamada do Leão Vermelho. Aqui, eu vou equipar nessa espada aqui. Espada larga. De, de. Vai ficar uma espada larga de fogo, né? Legal, vai dar um poder de fogo pra ela Galera, pra quem tem interesse de pegar essa cinza de guerra, ela tá aqui, ó Norte do Forte Gael Bem na entradinha aqui de Kailid, Bem na frente aqui, ó, da, da gracinha Fica bem aqui, ó, aquele bichinho Vai ficar passando aqui, bem facinho de pegar A outra dica é do Léo, ele disse que se eu quiser facilitar a minha vida Eu tenho que pegar o selo da comunhão do dragão e também a tal da lança cortante da Eleonora Calma que nós vamos por partes Eu estou aqui, bem no início do jogo, na graça, cemitério à deriva Bem um pouquinho antes aqui do primeiro passo E é nesse lugar aqui Eu acho <risos> Vamos lá, vai abrir aqui Eu tô sem chave de pedra, mentira Ai gente, lá se vai eu Eita lasqueira procurar onde compra a chave de pedra. Lá na mesa redonda eu já comprei foi tudo, não tem mais nadinha pra vender. Eu tô aqui caçando gente, um lugar aqui que vende, que tem um doidinho que vende. Vem aqui nessa escadinha subindo lá. Ui! mas tem não não, não não, não, não. O que tu tá fazendo? Tu não é desse lugar? Não gente, dois. Não gente, meu Deus do céu. Esse bicho não para de me perceber. Essa praga não para de me perseguir nem. Léo, tá, tá difícil, viu? Só pra pegar a pedra, pra poder entrar no lugar, pra pegar esse, esse selo da comunhão do dragão que tu tanto tá me falando aí, tá difícil, cara, tá difícil demais. Gente, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra gente continuar juntinho aqui nessa sofrência, vai, vai, vai, vai, sobe, sobe, sobe, sobe, muito, sobe ligeiro. Ai, dá pra beber o estro aqui na, na escadinha. Então se inscreve aí, gente, pra nós continuar juntos aqui nessa sofrência. Vai ser ótimo continuar tendo você por aqui, tá bom? Sem contar que você me ajuda muito a comprar fralda pra minhas crias, né? Vamos lá, cadê, gente, o vendedor? Chego aqui, o caboclo tem uma única chave de pedra pra me vender. Que custa 5 mil reais. 5 mil dinheiros. E eu não tenho esse dinheiro, né? Vou ter que matar alguém aqui pra poder conseguir esse dinheiro. Ai, o jogador de Elder Ring não tem um minuto de paz. Se você estivesse perguntando por que eu tô pelada aqui, gente. É porque a, o negócio tá tudo pesado. Tá tudo muito pesado, cara. Tá pesado demais. Eu tô andando aquela rolada gorda ridícula quando eu coloco uma roupa. Eu tô sem mesmo. Deixa o pau quebrar aí. Eita! Então, não, eu não quero matar tu não, porque tu é forte Provavelmente eu vou morrer e perder minhas runas que eu tenho aqui não, gente, esse lugar aqui é muito forte. Eu não, não. Não. Foi o único lugar que eu vi, que eu vi que eu conseguiria comprar a chave de pedra. Pronto, eu tenho 5 mil dinheiros. Pronto, bora lá comprar. Comprei. Porque cargas d'água aqui, eu não consigo abrir meu mapa pra fazer a viagem rápida pra onde eu preciso ir, gente. Meu Deus do céu. Ai, gente, eu não consigo, eu não consigo abrir o mapa. Eu não consigo abrir, cara, pra poder, pra poder fazer a viagem rápida pra onde eu quero ir. Eu vou vou me, me matar aqui. Passa, embora, vai. Volta pra graça. Tô de volta no cemitério à deriva. Agora, agora vai, agora vai dar, gente. Agora vai dar. Tá de sacanagem. Eu não acredito que eu preciso de duas. Ai, gente. Vamos pular essa, essa, essa dica do Léo do, do, do aí, que tá... Não. Lá se vai eu atrás de mais uma chave de pedra, sem nenhum tostão furado no bolso. Vou ter que matar algum bicho aqui, né, pra poder conseguir... Comprar a chave de pedra. Se esse caboclo aqui tiver, né? Se eu não já tiver comprado, que eu não lembro, eu já passei por aqui. Ele tem uma por 4 mil dinheiros. Tá bom, tá barato. Tá mais barato que o outro. Que o outro que eu paguei 5 mil no outro. Eu vou ter que matar alguém por aqui, gente, pra conseguir 4 mil dinheiros. Que eu não tenho nenhuma runa pra usar. Finalmente deu certo, né? Finalmente! Tanta coisa que deu errado já que deu... Só pra me tentar entrar nesse lugar, vou te contar, viu, Léo? Que lugarzinho difícil, hein, gente? Meu Deus! Veneno! Tá muito bom, né? Vou colocar a lamparina aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô com uma espada aqui na minha mão. Essa espada aqui, ó... Também foi uma dica... Ui. Uma dica que me deu ter um caboclo ali naquelas máquinas tentando matar a gente. A dica do Messias também, que me deu. Foi, não consegui resgatar o comentário dele, que foi numa live. Aliás, não é estreia. Foi na estreia, gente. Eu tenho que ficar desviando dessa, desse negócio, velho, dessa máquina. Ô, oh, melequeto, vem ainda tem um bicho ali. Não, não, gente, não, não, não. Nossa, meu Deus do céu. Ah, labuta grande, pra pegar esse tal desse selo da comunhão do dragão. Sim, gente, como eu estava dizendo, o Messias me deu uma dica de usar essa espada aqui, que eu estou usando aqui agora. Ih, gente, eu vou morrer bem aqui. Vou morrer, eu estou sentindo. Eu estou sentindo que eu me perdi já. Não consigo terminar de falar mas essa espada aqui quando você tá segurando ela e matar um bicho, você se cura um pouquinho, é isso e o Messias me deu essa dica enquanto o um vídeo estreava, ele comentou lá na estreia por isso que eu não consegui achar o comentário dele depois pra botar aqui, muito obrigado Bom, oh, gente, meu céu, obrigado Messias ai gente dois mil anos depois Cara, que labuta mal do mundo, Léo do céu, misericórdia, meu irmão. Tu é doido, que dificuldade grande, cara, pra vir pegar esse trem aqui. Gente do céu, cadê esse selo da comunhão do dragão? Peguei, finalmente! Espero que esse negócio seja bom menos. A gente, a gente vai testando ele. No decorrer dos vídeos. Valeu, Léo. Eu acho. Ai, gente, o Léo deu outra dica no mesmo comentário. Ele disse para me pegar a lança da Eleonora, minha gente. Eu parti daqui, ó. Da colina com vista para a Tervore. E aí eu vim para cá. Aqui, nesta igreja. Será que, se eu cair daqui, eu morro? Ah, não, né, jogo, por favor. Ai, acho que eu pulei cedo demais. Ai, tá bom. Tudo certo. Tá tudo sob controle. Vai dar tudo certo, tá tudo bem. É só ir lá e acender a graça. Quer dizer, não tem graça. Tem graça? Não tem graça. quem? isso? Que isso? Que caprota é esse? Uai gente, é esse aí que vai me dar a lança da Eleonora? Uai gente. Entendi, não. Que bicho mais medonho. Pulo pra cima é dele. Tá enganchada, doidinha. Se desengancha. Léo, tu só me, tu só me, tu só me mete em furada, Léo! Meu Deus do céu É tu que vai me dar a lança? Rosa de sangue, não, não quero rosa não, eu quero a arma Ossos finos de animal Não, gente, pelo amor de Deus Eu fiz alguma coisa errada, que era pra aparecer alguma mulher aqui Que eu ia lutar com ela e ela me dar a lança Gente, até todas essas igrejinhas não tem uma graça? Oh, estou decepcionada com isso Alguns momentos depois... Bom, não deu, Léo. Na próxima jornada, se tiver, a gente faz certo e tenta pegar essa lança, tá bom? Mas muito obrigado pelo seu comentário. Quem também deixou dica, gente, foi a Adriana. Ela disse pra mim fazer todas as missões da mansão vulcânica. E lá estou eu, invadindo o mundo do caboclo aqui, que tá dando podridão escarlato em mim pra tentar fazer essa missão da mansão vulcânica pra ganhar umas boas recompensas. Eu espero que compense, né? Eu espero que compense eu fazer essas missões da mansão vulcânica espero muito. Vai! Vai! Vai! Yes! Primeira missão já foi, hein, Adriana? Uh, ganhei o marco da runa. Eu ganhei aqui um frasco de crepus Mais uma missão da mansão vulcânica. Eu tenho que matar aquele caboclo ali. O tragó do grande chifre. Valei-me. Vamos, vamos dar um ataquezão? Caraca, ele tem um, um, um machadão. Eita, eu vou ganhar esse machado? Ah, mas já me interessei. Ele vai ganhar... Eu vou ganhar esse machado? Eu quero esse machado. Ih, gente, eu gostei de lutar com ele. Sabe por quê? Porque ele é lento. Ui! Não, não, não. Mas ele é muito forte. A, a build dele é pura força, né? Porque olha isso, cara. Ah, vá pra lá, vá. Toma, tragou. Eita, eita, calma. Muita calma. Só... Ui. Cara, ele, a build dele é pura força É, é absurda Toma, trago Uh, mais uma missão, hein Mais uma missãozinha Olha, eu ganhei o elmo Eu ganhei o set inteiro dele, gente Cara, esse set deve ser muito top Só que eu tenho que culpar muito minha Minha coisa lá, minha fortitude Pra conseguir carregar os itens, porque senão eu fico dando aquela Colada gorda, ridícula Adriana, então conforme eu for evoluindo na história, eu vou continuar fazendo as missões aí da mansão vulcânica outra dica top que a Adriana deu foi para mim upar o atributo mente porque algumas invocações precisam de um atributo maior de pf ela falou também que eu precisava usar uma invocação melhor porque a minha já tava muito fraca e aí dentre as invocações que eu tinha eu fiquei na dúvida, qual que é o upo, gente? aí eu fiz um post lá na aba comunidade e a galera comentou muito e eu agradeço demais o carinha mais votado foi o perfumista eu estou aqui com ele equipado inclusive, vamos testar ele aqui agora pra gente executar mais uma dica, o ricardo disse que eu deixei um monte de coisa legal nessa área aqui, ó, gente, na mansão de cara ele disse que tem uma espada do sono um escudo de gelo e uma cinza de guerra muito top, e eu vou tentar pegar agora com a ajuda do meu amigo perfumista. Taca, taca, taca, ali. Taca ali fogo. Na pequenininha funcionou super bem, né? O negócio é tanto essa... Susto da gota serenão, gente. Elas aparecem assim. Sem prévio aviso. Olha, gente. Olha, gente. Olha o perfumista, gente. Vamos testar ele com essa mão aqui. essa gigantona. Ai, gente. Não acredito que ela não aparece assim. Só se a gente for cair lá. Ah, tá aqui tu, né? Praga. Não! Não me pega, não. Vem, perfumista. Vem me ajudar. Nossa, gente, ela tá aquela roladona, né? Ela fica doidinha. Me ajuda aqui, perfumista. Oh, mano, gente, Eu também já tô bem mais forte, né? Também isso ajudou. Ela me dropou alguma coisa. Uma pedra de forja sombria 2. Tá bom. Ou tanto aqui, gente. Aqui deve ter algum item que o menino falou. Ouçou tanto aqui. Vai, perfumista, me ajuda. Joga o teu perfume. Gente, elas dropam pedra de forja sombria, cara. Que top. Ui. Melequenta as pega fogo Ai, tem outra aqui já nas minhas costas oh, Meu Deus do céu Gente, eu não para de aparecer, cara Aquela bota grande Nossa, esse item aqui deve ser muito bom, né? Porque elas não param E é porque não apareceu a grandona aqui ainda sangue gente veia Ô, oh, bicho Que bichinho asqueroso, viu? Que bichinho asqueroso, pelo amor de Deus Gente, esse perfumista é bom mesmo Vocês tinham toda razão, cara Vocês tinham toda razão vocês tinham toda razão. Peguei um vagalume. Ai, gente, vamos procurar o item que nós viemos atrás? Ai, tem um aqui. Oi, oi, oi, oi. Vamos ajudar. Vamos ajudar nosso super pomista, amigo, colega. Coloca um ataquezão, um ataquezão, um mulher. Para de dar esse ataque. Vai. Nojenta, morre, praga Gente, ele joga fogo nelas, né? O broto. Gente. Eu falei no, no vídeo da mansão de cara Que tava reclamando esse broto, esse broto Gente, o broto é top O broto dá pra fazer as bombinhas de gelo Gente, eu subestimei o broto Meu Deus, como assim? Deixa eu tentar produzir bem aqui mais, mais bolinhas de fogo Mas não dá agora, né? Que eu tenho que matar aqui logo esse bicho Muito losquiro. Meu Deus, como assim? Me larga pra... não Nossa senhora Que meleca, não teve jeito, foi pra vala mesmo Alguns momentos depois... Cadê, gente? Esse escudo... As outras coisas, eu não, não sei se eu já peguei ou se eu não peguei, né? Mas eu sei que eu não tenho nenhum escudo de gelo. Isso aqui eu não peguei. E pra cá tem o um quê? Ai, gente, um item! Ah, finalmente esse melequento desse escudo. Meu Deus, esse escudo tem que ser muito bom. Pelo amor de Deus, Ricardo, que labuta grande eu pegar esse escudo. Misericórdia. As outras coisas eu já devo já ter pego já. Porque eu já andei tanto aqui que não achei mais nada. Mas muito obrigada pelo seu comentário. A próxima dica é do Thiago. Ele disse que aqui na academia de Raya Lucária tem umas invocações muito top. Que ele disse que inclusive usou até quase o final do jogo. Vamos tentar encontrar então. É aqui, gente, academia de raia lucária Pegando o elevadorzinho Eu tô aqui, ó Saí sair dessa fogueira aqui da sala de aula da escola Peguei o elevador Vai ter um lugarzinho pra cair aqui Eu espero que eu consiga cair certo, gente Porque eu sou uma negação, eu sou uma zera esquerda Quando se trata de cair nesses negocinhos Eu acho que é aqui Ah, ainda bem que é bom de cair É até tranquilo, é fácil E aí? Por aqui, eu acho aqui, ó. Una. Não, não, não é esse aqui não. É esse aqui? Cinza de soldados avionetes. É isso aqui mesmo. Eu vou estar upando, tá? Isso aqui. E vou estar usando aí nos próximos vídeos para testar. Muitíssimo obrigado, Thiago, pela dica. A próxima dica é do Breno. Ele falou que se eu quiser matar aquelas caveirinhas, aquelas chata que a gente bate e elas voltam à vida... Se eu quiser matar elas de uma vez por todas, eu tenho que pegar uma cinza de guerra da ordem compartilhada. Colocar em alguma arma, que aí quando eu matar aquelas bichinhas, elas vão morrer de vez. É isso? Então tá, eu tô aqui, ó, gente, no, em, no entroncamento da estrada de altos. Tem um caboclo ali, ó, um cavaleiro ali, ó. Eu espero que ele seja fácil de matar. Matando ele, é pra mim conseguir essa cinza de guerra. Vamos testar? Vamos tentar... Vem, bicho, vem. Eu quero ficar um pouco longe. Galera, se você não tiver deixado o like aí ainda, viu? Já pode, tá? Se você quiser. Então, lasqueira. Ele é forte pra dedéu, gente. Ele ainda dá sangramento. Lascou. Nossa senhora, gente. O cavalo dele tem um... Nossa, gente, ele é muito forte. Eu tenho que tomar cuidado aqui. O cavalo dele tem, tem um, um pano preto na cara, né? Como é que esse cavalo enxerga, gente? Meu Deus, onde é que eu fui me meter, Breno do céu? Eu espero muito que essa cinza vala a pena, viu? Porque esse bicho aqui é cabuloso, viu? Meu Deus do céu. É só uma batidinha em vaza. Batidinha em vaza, batidinha em vaza. Pera aí. Não consigo acertar ele, ele é muito ligeiro. Uma batidinha em vaza, batidinha em vaza, batidinha em vaza. Batidinha. Não deu. Vai, vai, vai, vai. Batidin vaza. Vamos matar o cavalinho dele, né? Porque matando o cavalinho dele, eu acredito que ele vai cair, né? Aí eu consigo atacar melhor. Batidinha e vaza, batidinha. Batidinha em vaza. Isso, garoto. Vai, torre. Gente, o torre salva a minha vida aqui, meu Deus do céu! Vai, o cavalo dele tá xingando. O cavalo dele tá xingando, tá castigando, tá xingando, tá cai. Eita, lasqueira, essa arma via dele quando pega a gente negócio é que ela dá, tá caxingando. O cavalo dele tá caxingando. Vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair do cavalo. Isso. Desce do teu. Desce do teu e bate nele. Não. O ataque eu não tô acreditando. Meleca, gente. Eu ia dar um ataque forte. Eu não tava com a arma em duas mãos. Ai, burrice grande, cara. Meleca, não, gente do céu, eu não acredito que eu fiz essa meleca aqui, não. Meu Deus do céu, cadê o to Cadê o toite? Gente, eu fiz Meu Deus, o, o bicho tá quase morrendo. Pelo amor de Deus, não faz uma dessa, não, bebe. Bebe, bebe o, o, o LX. Bebe tudo, minha filha. Tudo que te dá direito. Bebe. Foco, foco, foco, foco, gente. Não. Eu não tava com arma em duas mãos. Nossa, que burrice grande, gente. Pelo amor de Deus, vocês. Vocês falam tanto pra mim nos comentários quando eu fosse subir em cima do cavalo pra colocar em duas mãos e eu ainda esqueço de fazer isso. Não! Não não some, não! Não, ele vai voltar com a vida cheia. Não, não tô acreditando. Cadê? Ai, gente, eu fui muito pra colar, né? Gente, ele não vai voltar com a vida cheia, né? Né? Cadê ele, gente? Uai, gente. Ai, ah, eu não vou me sentar na graça de novo, não. Se eu sentar na graça aí, sim, é certeza que ele vai aparecer com a vida cheia. Ah, não, gente. Ele tava com a morrinha, Pelo amor... Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, ufa, gente. Ele não tá com a vida cheia, não. Ufa, eu dei é Nunca te odiei. Sabia que você não ia fazer isso comigo. Um batidinho em vaso. Um batidinho em vaso. Pobreno, pobreno. Não podia existir uma um cinza da ordem compartilhada mais fácil pra pegar, Não. Ô, meleque, tu peste ruim sai daqui. Tá quase muita calma nessa hora, uma batidinha em vaso. É uma batidinha e vaza. Te, te sai dessa arma velha dele aí, que essa arma dele é cabulosa Uma batidinha em vaza. batidinha em vaza. Uma batidinha em vaza. Ai, ai, quis dar duas batidinhas. Me ferrei. Uma batidinha em vaza.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 Vem cá, nojento, velho. Tá fugindo, né? Toma, praga. Não não, não, não, não, não, não. Pelo amor de Deus, bebe. Gente, a vida desse caboclo, a vida desse boi, cara. Me prende aqui, não. Peste ruim. Não, gente. Eu... Morre, nojento do capiroto. Yes! Conseguimos! Consegui. Isso! Cinza de guerra da ordem compartilhada! Eu equipei a cinza de guerra da ordem compartilhada E agora eu vou testar aqui com essas caveirinhas Vamos ativar E vamos matar Morra! Não, gente, gente, morreu mesmo de primeira Valeu, Breno! Muito obrigada! Top demais, cara. Ih. Já o era. Só uma na jabiraca, meu amigo. Toma ali. Gostei pra caramba. Vamos testar outra cinza de guerra que foi a cinza de guerra que o, que o Messias me falou. Eu coloquei a cinza de guerra Juba de Leão. Quer dizer, Juba Vermelha. <risos> nessa arma aqui. Essa arma tá fraca, gente. Ela tá mais dois. Eu vou upar ela e vou deixar. É uma cinza de guerra. Eu vou deixar essa arma como secundária aqui. Essas cinzas de guerra aí da ordem compartilhada. Cinza da juba vermelha. São cinzas muito boas. Que eu... Uh, que eu não uso, né, cara? Vamos, vamos testar aqui. Tem que ativar, né? Ah, é assim que ativa. Gente! Caraca, vem Não faz isso não, meu filho. Pelo amor de Deus, seja bonzinho comigo. Vamos usar a cinza. Eu quero usar a cinza. Quero testar! Deixa eu testar a cinza em você! Vem cá, nojento, velho Vai! Toma ali! Gente, essa cinza é muito top! Ela estuna o bicho! Oh, vocês viram a dona que deu nele? Dizendo o Messias que estuna até boys. Tomara mesmo. Gente, muito obrigada por todas as dicas maravilhosas que vocês deram. Se você tiver mais dicas, deixa aqui nos comentários. Eu, todas essas outras coisas que eu peguei nesse vídeo, eu vou testar nos outros vídeos. Léo, eu não consegui testar o seu coisa aqui, ó, é que você me passou aqui, do negócio do dragão aqui, porque eu não tenho atributo para usar ainda, tá? O selo da comunhão do dragão, eu preciso de 10 de arcana, eu não tenho ainda. Eu vou tá upando aqueles. aqueles aquelas cinzas lá de, de caveirinha também viu enfim vou testar tudo gente muitíssimo obrigado Eu espero vocês no próximo vídeo um super beijo tchau